Ontem eu vi essas imagens tão singelas que vocês acreditam que eu me emocionei? Porque essa bolha, ela é um contimento frágil e parcial e transparente e lindo do movimento do vento que sopra onde quer. A única coisa que esse homem fez de grandioso foi botar o sabão numa num diâmetro muito maior numa circunferência muito maior para o vento entrar e fazer o bolhão lindo mas ao mesmo tempo o que me fez lembrar foi e ver com os olhos da minha imaginação foi o que acontece todo dia por exemplo aqui quando a gente fala o evangelho que vai como o vento Atravessa o Atlântico, o Pacífico, Oceano Índico, cruza o Mediterrâneo Chega na casa do sujeito em Jaffa, em Israel, Na casa de um outro no Tibé, Na casa de um outro em Berlim Na casa de um outro na Suíça Na casa de um outro em Cubatão Na casa de um outro no Guarujá Na casa de um outro no Acre Na casa de um outro em Canutama Na casa de um outro em Tefé Vai se espalhando a gente aqui não vê, mas se a gente pudesse, se os nossos olhos pudessem se abrir e a gente pudesse ver os lugares para onde a palavra está indo, onde as pessoas estão abrindo o coração e ouvindo essa comunicação, equivale a gente que criou um canal, um canal do invisível para dentro da sua vida, da sua casa, do seu coração. E eu espero que você tenha capacidade em fé de ver. A qualidade desse vento bom que está chegando aí. Como ele chega com cores de vida, de graça, de arco-íris, de reconciliação na sua vida. Entenda o Evangelho, acolha a palavra. Porque o Espírito Santo hoje sopra onde quer. E você está ouvindo a sua voz. Você não sabe de onde ele vem nem para onde ele vai. Mas sabe com certeza que na sua vida... Ele chegou. Vem, VTV. O canal é você.